Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso menino festeiro. Essa peça aqui, ó, que um lado ele é Réveillon, né? Ano Novo. E o outro lado é o nosso ah, Natal, nosso Natalzinho básico aqui, ó. Todo preparado, todo lindo. É uma peça dois em um, né? Faz parte do nosso casal festeiro. Tem vestido também, gente. Coisa mais linda, vocês vão amar. É uma peça que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 Então, o nosso casal festeiro, bora, vamos começar com o de menino, tá? Então, aqui, tá? Ah, esse molde aqui, o casal festeiro, porque um lado ele é Natal, outro lado, Réveillon, tá? E, como vocês sabem, já que ele é dupla face, né? A gente já tem um vestido dupla face aí, de faz uns dois anos atrás, só que ele é de inverno, né? Então, quis trazer um... algo... Pra vocês uma modelagem, para vocês que vocês pudessem vender. Você vai vender bastante essa modelagem, tenho certeza que vai vender bastante esse modelo. Porque a pessoa pode comprar um modelito e desse modelito ela usar no Natal e no Ano Novo. Eu tinha a princípio bolado um vestido que fosse noite de Natal e dia de Natal. Mas eu acho assim que não ficou muito legal, né? O de menino também eu mudei tudo, né? O primeiro de menino... De Réveillon mudei tudo, porque eu também não gostei. E esse aqui ficou legal, esse ficou show de bola. Então, vai ficar assim, Natal de um lado e Réveillon do outro, tá? Não tem laço, por quê? Porque como um lado vai ficar à mostra, o outro lado vai ficar em contato com a pelagem do pet. Então, não pode ter lacinho, não pode ter gravata, né? Porque, então, né, tem que ser uma coisa mais simples. Tudo de bonito que a gente for fazer vai ser nos recortes, tá bom? Então, bora lá fazer as nossas peças, bora lá. Tenho certeza que vai ser sucesso no teu ateliê essa peça, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o de menino, tá? Ó, esse aqui você vai cortar, esse aqui você vai cortar uma vez, tá? No branco ou dourado, aqui eu tô usando cetim. E esse, esse tule aqui não é um tule, é um voal, tá? Porque o tule, ele é mais áspero, né? Como eu disse, vai ficar no corpo do pet. Então a gente tem que estar tá dando prioridade para tecidos confortáveis e que não amarrote o pelo do pet e que não dê alergia no pet que não tem pelo, né? Então esse tecido aqui é muito bom, olha, ele não é áspero, ele é bem gostoso, tá? É um voalzinho, tá? E com detalhes, ó. Então a gente vai usar esse voal, tá? Então você vai cortar duas vezes esse molde, uma vez no voal, uma vez no cetim. Tô usando cetim prata aqui, tá? Ah, no vermelho, esse molde aqui, você vai cortar uma vez, tá? Que é pro nosso Papai Noel, pro nosso Natal, né? Esse molde aqui, duas vezes, tá? Parte do nosso Réveillon Duas vezes no tecido principal, que é o nosso cetim prata E duas vezes no nosso voalzinho, tá? Ó, que é esse bordadinho aqui Não é bordado, é um detalhe maravilhoso aqui então duas vezes, quatro vezes, duas vezes de cada, tá? Esse aqui eu tô usando o cetim ouro, né? Mas você pode estar tá usando um outro, uma outra cor. Esse aqui você vai cortar uma vez, dobrado, tá? Para o menino. Para a fivela, né, do do Natal. Aqui eu tô usando, esse aqui é um ele é parecido com um nylon dobrado Mas ele não chega a ser nylon porque ele é tecido olha, Ele é bem molezinho, tá? Então, e bem confortável Não machuca o, o pet, né? O nylon é uma coisa mais dura Então eu vou usar esse tecido brilhoso aqui, tá? Pra fazer a fivela Eu não indico vocês colocarem uma fivela de verdade Porque, como eu disse do outro lado Quando você estiver usando o Réveillon O Natal vai estar em contato com a pelagem Ou com o, o pelo do pet ali, né? Se for um cachorro com... O, a pelagem mais longa Vai amarrar tudo pelo E se for um cachorro que não tem pelagem Vai machucar, né? A, a, o pet Então eu não indico você tá colocando a, Colocando Fivela, tá? Faz todos os recortes que você tem que fazer Você faz no com tecido, tá? Tecidinho confortável Então duas vezes aqui pra fivela, tá? A, você vai usar também Um pedaço de um pedaço de cetim preto, tá? Pra fazer a cinta, tá? Do Papai Noel, tá? Uma vez dobrado, tá? Aqui tem duas vezes, porque a gente vai fazer a menina depois, tá? Então, uma vez dobrado no preto, tá? O do cinto, tá bom? E é isso. Aí, se você quiser colocar uma guia, você coloca a guia que ele, ela fica no pescoço ali, Tá? Eu não acho legal colocar guia, né? Mas tem gente que gosta de guia, não coloca na saia, nem ali no corpo. porque Como eu disse, um lado vai ficar em contato diretamente com a pelagem, com o corpo do teu bebê. Do bebezinho, né? Do teu cliente. E não vai ser legal. Então, esse molde uma vez dobrado, tá? E esse aqui uma vez dobrado, tá? Pra menino uma vez, pra menino uma vez, tá? Com... Então, esse aqui, uma vez dobrado. Tá duas vezes aqui, porque uma vez é pra menina, outra vez é para o menino. Mas como a gente vai fazer, aqui só para o menino. Aí, depois, no próximo vídeo, a gente faz o da menina, tá bom? Então, bora lá fazer a nossa peça. Esse aqui é o vermelho, né? A gente tá usando o cetim vermelho, né? Papai Noel, cetim vermelho. Bora fazer a nossa peça, então. Então, hoje a gente vai fazer o menino parte Réveillon Natal, o nosso... Menino festeiro, né? Esse nome foi dado pela Dalvo, casal festeiro, tá? Casal festeiro dupla face. Então, bora lá. Bora fazer as nossas peças, então. Então, aqui, antes de tudo, a gente vai juntar, tá? Esse tecido aqui com os tecidos principais, tá? Pra ficar melhor pra gente trabalhar. Aqui, esse molde aqui. Vamos pegar a nossa peça aqui, tá? E no direito aqui a gente vai juntar as nossas peças aqui, tá? Com a peça principal. O nome desse casal festeiro foi dado lá no nosso grupo, tá? Pela nossa querida Dalva, né? Então Dalva tá aí meu amor o nome casal festeiro eu falei que eu ia usar o nome de vo que vocês deram lá nos grupos né Então tá aí já achamos um casal para o, no para o festeiro né tome cuidado aqui para colocar certinho tá já ia colocando virado ali né vocês viram desse casou tudo certinho está tudo certinho aqui. Pra não dar erro, tá? Que vamos passar a nossa costura aqui. Aqui pronto, vamos pegar esse molde aqui. esse molde aqui, ele fala com a gente, como todos os montes, né? Ele me tá me dizendo que até aqui vai essa parte aqui. Então a gente faz um pique aqui, tá certinho. Isso é. Pra dar a mesma altura, né? Então, vamos pegar o nosso molde. Colocar Aqui. aqui para não ter erro é isso vamos pegar esse aqui pegar esse aqui Parte de cima é essa parte aqui, tá? A parte bicuda pra baixo. Vamos colocar aqui. E vamos passar a costura aqui, juntando a nossa peça aqui E agora aqui a gente vai despontar, jogando o dourado pra cá, pra cima, tá? Dourado não, é prata, né? Jogando essa parte aqui pra cima, tá? Vira essa costura pra cá, tá? E aqui você ajeita pra despontar. Hum, a costura pra cá. Dele já rebate ali, já rebate em cima do dourado. Composição dourada e prata vai ficar muito bonito, tá? É bem Réveillon mesmo. Assim, tá? Agora vamos pegar esse molde aqui. aqui, fizemos, terminamos aqui. Agora, a gente vai fazer o vermelho, tá? Natal. Bora lá, então. Então, bora lá pro Natal, tá? Vamos pegar essa nossa modelagem aqui, tá? Pra fazer a barrinha do nosso, da nossa peça. Aqui, essa peça aqui. E vamos pregar aqui, tá? Tá? Aqui, passamos o nosso leite aqui e vamos despontar, tá? Vou colocar a costura ó, pra cima aqui, tá? O vermelho aqui pra cima. Vamos despontar. Ficou assim, agora vamos pegar a parte do réveillon, colocar aqui, tá? Ó. E juntar as duas partes, tá? Juntar as, os dois moldes aqui, tá? Colocar certinho, agora juntar. Gente, agora eu vou na overlock, tá? Vou dar uma limpeza aqui, como vocês estão vendo. É cetim, cetim sai muita, né? Desfia muito. Então, é bom a gente trabalhar com overlock, tá? Você não tem overlock, usa zigue-zague, tá? Queima para não sair, não se desmanchar aqui. Eu já voltamos, tá? Aqui passamos o overlock, aqui vamos virar no direito. Virada no direito aqui, vamos passar uma costura de segurança aqui, tá? assim. Agora vamos pegar nossa peça de natal, nossa peça vermelha. Assim, vamos pegar agora esse de aqui que é do nosso cinto, tá? Vou juntar um no. pegar a nossa parte preta. Ah, yeah, não Cima da costura, sem pegar essa parte da costura aqui, tá? A gente vai colocar o nosso cinto, tá? Vou pegar aqui desde aqui do comecinho da nossa alça aqui da nossa vaga. dando então, pra não costurar essa costura aqui junto, né, essa costura aqui de, desse, dessa peça aqui. Vamos achar o meio certinho aqui pra não dar o erro que deu naquele outro que eu fiz que eu postei lá no Insta, né? Que ficou tudo Mesma coisa, não vamos costurar essa costura aqui, gente. Sempre deixa solto, porque é pra onde nós vamos prender o nosso. Bem no meio. Aqui é o meio, né? Lincamos ali. Aqui a gente acha o meio também. Aqui é o nosso meio. Aqui, em cima da nossa nosso cinto a gente vai passar uma costura cuidando para não pegar a nossa a, a nossa costura aqui tá nosso Natal tá pronto. Né? Como eu disse, é tudo bem simples, porque eu não posso pôr o botão aqui, porque é uma peça que quando eu tiver usando o ano novo, vai acabar indo o corpo do bebê. E não pode dar alergia, não pode machucar, não pode ser desconfortável, tem que ser uma roupa confortável, né? Agora a gente coloca tudo para dentro aqui, tá? Colocamos tudo pra dentro aqui, vamos pegar a parte do réveillon, tá? E colocar aqui. Vamos arrumar aqui certinho. Primeira coisa aqui, o meio, tá? Vamos arrumar o meio aqui. Então arrumamos o meio Agora aqui a gente só vai é... passar uma costura por tudo, tudo, só deixar Agora vamos virar a nossa pés. Agora, vamos despontar, tá? Aqui, a gente já vira pra cima aqui e vem despontando, tá? Finalizando a nossa peça. Em cima, eu coloquei linha branca, embaixo, eu coloquei vermelho, tá, gente? Então, bora, ó. Já faz o um acabamento aqui. Tá? E cuidando se aqui tá ficando de acordo tá do lado do papai não de falar para vocês, mas vocês vão usar velcro também, tá? Esse é o tamanho dois tá então tá assim parte de menino parte de Natal ó, parte do ano novo parte de Natal ok como eu disse se você quiser fazer uma gravatinha né com elástico quando você usa a parte do ano novo você coloca a gravatinha ali né mas na peça eu não Coloco nada que fique em alto relevo, tá? Que vai pro corpo do bebê. Vamos colocar os nossos velcros, então. Bora lá. Você tá com a linha vermelha embaixo, né? Então, primeiro você faz a parte de branco aqui. a parte em vermelho, daí você troca a linha, tá? Depois a parte de em vermelho, aí você troca a linha de baixo, tá, gente? Para não ficar o vermelho no branco. fica vermelho embaixo tá não esqueçam disso Mãe 2, né? Foi feito no nosso Baroque. Né? Ele vai estar na live vestido de com essas roupinhas aqui. A nossa live dos próximos dias a gente ainda tá marcando, tá vendo tudo certinho. Olha só, Natal. Passou o Natal, eu não preciso comprar outra roupa. Para o meu bebê de quatro patas passar o Réveillon. Ele já vai ter uma roupinha para o Réveillon também. Ok, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. A ah, próximo vídeo, eu vou trazer a menina, tá? A menina festeira, né? A menina festeira, né? O vestido, menina festeira. Ah, para compor o nosso casal festeiro. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupas pet. Bora aproveitar aí essa época do ano, que tem muitas festas, tem muitas comemorações, né? Os papais e mamães amam sair com seus filhinhos bem vestidos, né? Então, bora lá. Eles amam tirar foto dos bebês de quatro patas na árvore de Natal. Hoje, os bebês de quatro patas, eles acompanham os papais e mamães em tudo. Então, gente, bora aproveitar e fazer as roupinhas aí pros nossos pets, tá bom? Lembrando, o sucesso de vocês também é meu sucesso. E se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido, tá bom? Eu amo muito vocês, fico com Deus, até a próxima, beijos, tchau!